Boa noite a todos, noite. meu nome é Janice, eu sou a dessa noite, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa casa, é um prazer recebê-los aqui. Nós vamos dar início à preleção dessa noite, o tema é Bem-aventurado, os aflitos. E antes de nós começarmos, eu quero pedir para vocês, por gentileza, para se acomodarem o melhor possível nas cadeiras, respira fundo, vamos fechar os nossos olhos para nós nos fazermos uma oração de elevação a Deus, para a nossa conexão espiritual com o nosso Pai Celestial. Então nós vamos neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares. Pela oportunidade de de ouvir o Evangelho de Jesus, pela oportunidade de estarmos neste mundo, buscando a nossa evolução, caminhando em direção ao Pai. Nós saudamos respeitosamente e amorosamente os nossos anjos da guarda, esses companheiros de toda a nossa existência. Saudamos a Maria de Nazaré, Mãe amada, Mãe espiritual de todos nós. Pedimos a ela que nos receba em seus braços, nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo e nos ensine a amar e perdoar. Nos sentimos repleto desse amor e dessa alegria e chegamos até Jesus, nosso Mestre. Jesus, Mestre amado, que nos deixou seu Evangelho bendito, as suas lições para nos direcionar o seu amor incondicional. Pensemos nesse momento em sua imagem, coloquemos em nossa tela mental sua imagem amorosa, resplandecendo de luz. Vamos deixar que essa luz nos atinja, que ela toque os nossos corações, que ela possa dar serenidade e paz às nossas almas. Pedimos a Jesus que nos abençoe e nos acompanhe em nosso dia a dia, em toda a nossa escalada evolutiva e toda a nossa existência. E junto a Ele, a Maria, nos elevamos um pouquinho mais e chegamos até o nosso Pai. Pai criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. E juntos, mentalmente, ajoelhados, elevamos a voz para saudá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino.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 Uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre a Bem-aventurado, bem os aflitos. Esse trecho está no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, mas no Novo Evangelho, na Bíblia Sagrada, ele é falado em Mateus e em, Lu, em Lucas. Eu vou ler um pequeno trechinho. Esse, esse capítulo 5, ele é um capítulo grande no Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele tem várias subpartes. Todas não dá para cobrir todas aqui. Então eu separei uma só para falar. Mas a abertura dele fala: Bem-aventurados os aflitos. E diz assim, o primeiro item: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E aí o item 2 diz assim, Vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está no livro de São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E aí, para finalizar, diz assim, Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que rires agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Está no livro de São Lucas, capítulo 6, 20, versículo 24 e 25. Então, só para dar uma, uma breve resolução aqui das bem-aventuranças, porque a gente lê no Evangelho e fala dos que têm fome, sede de justiça, dos que choram, de todas as tribulações que todos nós estamos sujeitos na nossa existência, porque nós seremos, nós seremos bem-aventurados. Isso não quer dizer que é para a gente viver de sofrimento. Isso não quer dizer que nós estamos nessa existência e nesse planeta efetivamente para sofrer. Isso não quer dizer, para a gente não falar que, nossa, mas que coisa estranha isso na nossa vida, que se você tem uma casa própria, se você tem uma comida boa, você não é bem-aventurado. Não vamos criar confusões na nossa mente. Quando fala, ai de vós ricos, é porque muitas vezes na nossa existência, quem tem absolutamente tudo, material e não vamos nos confundir riqueza espiritual e riqueza material e nunca vamos achar que porque alguém tem uma casa muito confortável uma condição financeira muito estável quer dizer que a pessoa seja bem que ela seja mal aventurada ou que ela seja realmente feliz se uma pessoa que é muito rica fosse totalmente feliz a gente não teria tantos casos tão tristes de tanta depressão, de suicídios no mundo. A riqueza, ela tem um peso também na vida de todas as pessoas. E aí no próprio Evangelho continua falando. E aí a gente precisa entender sobre as nossas aflições, né? Bem-aventurados aflitos. E bem-aventurados aflitos porque nós, nós caminhamos para frente porque nós caminhamos e é a lei de Deus que um dia todos estaremos diante de deus mas isso é uma longuíssima jornada evolutiva aí alguém pode falar assim nossa mas como a gente pode ser feliz e como a gente pode ser bem-aventurado quando acontecem coisas ruins na nossa vida considerando que somos seres imortais estamos de passar da alma da alma não da nossa matéria vocês imaginem que a gente vem, e a gente vem sempre nos burilar, a gente vem sempre melhorar algo. Então as aflições, muitas vezes, o próprio Evangelho diz, e mesmo no livro dos Médios, no livro dos Espíritos, Kardec relata que a gente pede as tribulações, a gente pede as aflições quando nós viemos para cá. Porque senão, qual é o nosso mérito evolutivo? Como é que nós nos tornamos seres melhores? Como é que nós caminhamos para a luz se a gente ficar simplesmente parados, estacionados? E fato: gente, eu falo, prestem atenção numa coisa. Eu estou estudando esse tema, Bem-Aventurados Aflitos, há dois meses. Então, eu já li e reli umas 500 vezes. E assisti preleções, li artigos, várias coisas. O tema, antes de ser para vocês, ele é para mim. Então, bem-aventurado os aflitos. Aí alguém pode falar, nossa, a gente não pode ser feliz aflito. Se a gente parar, refletir, pensar, sem as emoções, sem o imediatismo do mundo, nós conseguimos enxergar a bem-aventurança na nossa vida. Nós conseguimos ver que as tribulações que nós passamos, muitas vezes, são um freio na nossa existência enlouquecida frente a um mundo moderno, que tudo é muito rápido e a gente não tem tempo para muitas coisas. Eu li bastante, escrevi um monte de coisa, mas particularmente, esse mês aconteceu um fato na minha casa, que efetivamente, bem-aventurados aflitos. E no mundo, na nossa vida, na minha e na de cada um que está aqui, não existe um acaso. A gente pode falar que foi uma fatalidade, que foi a obra do destino, mas se a gente se conecta com Deus, se a gente se conecta com nós mesmos, nós conseguimos enxergar com mais claridade as coisas. Agora, no final de setembro, minha filha sofreu um acidente de carro. Eu tenho uma filha de 19 anos. Ela estava de passageiro, com os amigos, indo para uma festa. A um quilômetro e meio da casa que ela estava, dormindo com uma família que a gente conhece a vida inteira, aconteceu um acidente e ela quebrou o carro. Ela quebrou o braço. Foi um acidente bem feio. E aí o primeiro momento eu assim, meu Deus, como é que isso acontece comigo? Como é que acontece com a minha filha? Porque tinha cinco no carro, ninguém teve um arranhãozinho. Ela quebrou o braço. Primeira coisa, ela podia ter quebrado muito mais. Primeiro que ela estava sem cinto de segurança. O carro estava em altíssima velocidade. Foi um estrago absurdo o que aconteceu. Aí eu, primeiro segundo, meu marido falou assim: "Mas como isso acontece na vida da gente?" Falei: "Talvez" E, gente, eu cheguei a essa conclusão hoje, antes de vir para cá. Talvez a gente precisasse dar mais tempo. Talvez a gente precisasse sentar, ouvir um ao outro. Eu trabalho, e é desde que a minha filha tinha quatro meses, eu trabalho constantemente. Eu tenho férias, que eu passo especificamente com a família, mas eu trabalho muito. A gente nunca ficou tanto tempo sozinha, as duas. E ela no ritmo louco, inclusive porque pai e mãe loucos, né, os filhos são loucos. A gente não pode nunca falar que os filhos são meio da, assim da cabeça, porque eles são exatamente como somos nós. Aí eles aprendem conosco as coisas. Então, refletindo, inclusive preparando minhas colinhas do hospital, eu cheguei a uma conclusão, que Deus é muito generoso. Porque ele pôs um freio, o braço dela quebrou feio, teve que fazer uma cirurgia bem séria, mas a gente foi super bem assistido, deu tudo certo, está no processo de recuperação, é lento, é doloroso. Ela, ela precisa de mim para absolutamente tudo. Então meu marido não pôde vir porque ele está cuidando dela em casa agora. Mas eu consigo enxergar a grandiosidade de Deus quando poupou a vida dela. Eu consigo enxergar a oportunidade de estar com ela, de ouvi-la, de cuidar. E ela falou: "Ai, mamãe, como você é carinhosa". Não sou, ela é minha filha. Eu tenho moralmente fora o amor que a gente sente por um filho, por uma filha, a gente tem a responsabilidade de zelar por Deus, por eles. Então eu aprendi em meio à aflição que eu tava, né, aos aflitos efetivamente, porque inclusive a mãe da amiga que ela tava dormindo falou que nunca viu uma mãe tão calma como eu. Primeiro que não adianta gritar e espernear, né? Não adianta eu estou estudando, eu estudo muito o Evangelho para tentar aprender, para tentar dar exemplo na minha casa. A aflição do momento não ia mudar se eu me estressasse, se eu gritasse, se eu brigasse com, quem, com, com todo o grupo que estava junto. Então o foco era cuidar dela. Aí segundo, eu lembrei de agradecer a Deus por todas as coisas, inclusive pela vida dela, por nós termos condição de levar no bom hospital, por ela ter sido atendida por um excelente médico, por nós termos os recursos para cuidar dela. E agora ela está em casa sendo bem assistida. E aí no próprio Evangelho de Jesus, porque aí a gente vai estudando e a gente vai aprendendo. Estudar, gente, requer, assim, às vezes, meia hora do nosso tempo, porque senão a gente não lembra e a gente fica em meio às aflições, porque elas aparecem de todos os lados, a gente só reclama. Bem-aventurados aflitos, que sabem viver corretamente. A gente passa pelas tripulações, mas a gente passa agradecendo a Deus pelos ensinamentos, pela oportunidade que nós temos de aprender. E aí, como eu comentei com vocês, no próprio Evangelho, tem um capítulo que fala assim, Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino do céu, não se referiam àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Ah, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus... Vos recusa, Deus vos, vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porque ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Aí um trechinho fala assim, no finalzinho: Bem-aventurados aflitos, pois, pode, pois, se traduzir assim: Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra. E depois o trabalho virá o um repouso. Então, a gente precisa viver bem. Porque quando a gente está aflito e reclama, reclama, reclama, reclama, agregou o quê? Agregou o que a quem está ao nosso lado? O bem sofrer, o bem viver, não é falar, ah, estou aqui sofrendo, estou super feliz, nada disso. É a gente confiar em Deus, é a gente orar, é a gente ter paciência, é a gente dar um testemunho frente aos nossos filhos, aos nossos amigos, ao vizinho, no nosso trabalho, porque a gente passa aflições no trabalho. Mas como é que nós nos comportamos? A gente reclama o tempo inteiro do nosso sofrimento? Ou a gente tenta viver melhor, compreendendo, tentando ter discernimento. E sempre, vamos nos lembrar que tem dias que a gente tropeça, mas a gente tem a capacidade de nos reerguermos, sempre. Eu peguei um trechinho no livro O Céu e o Inferno que fala assim, o sofrimento é inerente à imperfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Estamos na nossa escalada evolutiva para um dia nos tornarmos seres perfeitos. Toda a imperfeição e toda a falta que dela decorre traz o próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença recorre dos excessos. O tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial de cada, de cada, para cada falta e cada indivíduo. Quem de boa vontade corrige suas próprias imperfeições poupa a si mesmo do sofrimento que de, decorre dessas imperfeições a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Kardec deixa para nós no livro O Céu e o Inferno. E aí, é, ainda, no, ainda Kardec menciona, aqueles sofrimentos que não denotam da existência determinada, falta, são as provas que nós buscamos para nos evoluirmos, para a nossa busca pelo nosso crescimento espiritual, como eu comentei no, no comecinho. E aí no livro Esperança de Chico Xavier, Emmanuel, Emmanuel comenta, é, comenta essa postura na qual o mentor espiritual compara a atitude dos espíritos benfeitores diante do vosso sofrimento com a atitude de mães, pais, esposos e filhos que amam verdadeiramente na terra e são obrigados a bem dizer e sofrimento, quando esse é o nosso remédio justo o nosso remédio justo para a evolução. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que parar, mergulhar dentro de nós. O que é que falta? O que, é que nós aprendemos com essas tribulações que, é, que surgem nas nossas vidas? E aí no livro Justiça Divina, Emmanuel ainda fala nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com céu carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, raramente nos lembramos de que acima de todas as nuvens paira e brilha o sol. Do mesmo modo, o amor divino brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, ofereçamos paz ao companheiro que chora, para que bem prevaleça, para que o bem prevaleça sobre todas as coisas. Tem um livro que se chama Jesus no Lar. É um livro pequenininho, são pequenos capítulos. É uma leitura muito fácil. E, gente, vocês inclusive, eu estava olhando antes de vir para cá, ele tem na internet em PDF. Se vocês tiverem tempo, oportunidade, vontade, baixem e leiam. Leiam um capítulozinho, é uma página. E aí eu estava lendo um que chama o argumento justo. momento de aflição dos apóstolos. Jesus ia, durante a noite, ele ia para a casa de Simão, e eles se reuniam para conversar e para fazer oração. Então Jesus chega e nota, esse é o capítulo trio, é a lição 38, tá? Chama o argumento justo desse livro Jesus no Lar. E ele nota a expressão de tristeza, dor, desalento de alguns apóstolos. E aí o primeiro a se manifestar é Tadeu, porque nesse mesmo dia Tadeu e André foram atacados. Por, por bandidos, foram assaltados e eles, eles revidaram, então houve agressão física, inclusive, que a gente entende. E eles estavam muito chateados porque Jesus veio ensinar a Boa Nova e eles estavam lá reagindo, lutando frente à situação que eles estavam. E aí Tadeu fala assim, lá fora Tadeu lamenta, né, que ele está triste, porque lá fora ele não passa de um espírito remitente no mal, ou seja, ele continua no mal. Porque quando eles estão ali do lado de Jesus, é como nós, estamos aqui dentro, refletindo, ouvindo, né? A gente consegue refletir muita coisa, mas é na hora que a gente sai, que a gente vai lá para o mundão, tem horas que a gente esquece totalmente, totalmente. E aí André fala, sou ovelha obediente perante ti mas longe sou incapaz de suportar insultos e pedradas. Aí Pedro comenta das suas fragilidades. Pedro termina de falar, Tiago diz que ele reflete sobre ele mesmo todas as noites, e ele vê o abismo que existe de falhas dele, que ele tem pavorosos momentos de desilusão, que ele é um mistificador, porque ele tenta, mas no final das contas ele, ele acha que ele não consegue. E aí eles estão todos muito chorosos em meio à realidade da vida. E aí eu gosto muito desse pedaço porque ele fala assim, Jesus olha os apóstolos todos chorosos, todos tristes, sorri amorosamente e, e fala o seguinte, em verdade o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontraram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menos caber a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassivamente, para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória do sismo, para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor a irradiar-se da fisionomia de todos. E uma oração sentida do amigo divino imprimiu o ponto final ao assunto. Então que nós possamos lembrar que nós estamos aqui buscando a nossa redenção. Se nós fôssemos, se, nós, se fosse para nesse mundo ter somente pessoas totalmente evoluídas, os anjos estariam aqui, eles não pisariam esse chão áspero que nós pisamos da terra. E nós estamos aqui buscando a nossa evolução. Que nós possamos nos lembrar, frente às aflições, de agradecer a Deus por todas as coisas. Que nós possamos pedir paciência, fé e coragem. E que a gente possa refletir sobre a lição dessa noite. Eu convido vocês a fechar os olhos. Para a gente fazer a prece de encerramento. Então nós agradecemos... A Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pela lição dessa noite, pela reflexão. Que ela possa semear uma nova semente em nosso coração. Que essa semente possa brotar. Que nós possamos lembrar da boa nova de Jesus, do seu amor, dos seus ensinamentos. Que nós possamos ser luz neste mundo, em especial nos nossos lares, para as nossas famílias. Que nós possamos aprender, Mestre, a sermos gratos por todas as alegrias e por todas as aflições que são para a nossa evolução. Ajudai-nos, Senhor, a desenvolver a paciência e a fé. Ajudai-nos a ter coragem frente às lutas, para reclamarmos menos, sermos gratos. E que tenhamos sempre serenidade no nosso coração, para saber que todas as coisas fazem parte da nossa evolução espiritual. Que nós possamos voltar aos nossos lares, repletos de amor, com os nossos corações felizes, que nós possamos descansar na graça de Deus. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos e muito obrigada.